Queridos solidários do Movimento Bem Maior, meu nome é Ricardo Calçado, fundador e diretor da Onda Solidária e falo diretamente do ecocentro social Vila dos Sonhos. Um sonho que está sendo construído através de vários voluntários pelo mundo afora, pelo Brasil. Um sonho de geração de oportunidades. Oportunidades através do esporte, meio ambiente e educação. A gente está aqui em Santana do Deserto, uma área rural no interior de Minas Gerais, que é a fronteira do Rio de Janeiro, e atende a comunidade local do Rio e até de outras regiões também. Por que, é que esse som é importante? Porque a gente está fazendo ele se tornar um exemplo real de solidariedade, preservação ambiental e trabalho na área de educação. Acreditamos muito nesse movimento de união entre a sociedade, por isso que a gente manda para vocês esse vídeo, para movimento bem maior, pois acreditamos que temos sintonia e sinergia para transformar cada vez mais esse sonho em realidade. Venha conhecer a gente, participar e fazer a diferença junto. Um grande abraço saudações solidárias.